Esse é o canal do Miguel 208. Segurando, sempre segura assim, ó. Pode segurar assim, assim, ficar mais fácil. Tá bom. Fala meus chuchuzinhos aqui que. Aqui é o Miguel208 e eu vou falar, tava tá nesse esse cabelo, essa peruca que vocês sempre vê nos vídeos? No primeiro vídeo, no segundo vídeo, terceiro vídeo, quatro minutos, eu vou cortar o cabelo de novo. Parece tipo, meio mas eu vou cortar o cabelo, se eu aparecer com um o cabelo meio não achem que meu cabelo criou vida e saiu voando por aí. Eu só cortei mesmo. Então, desculpa se o som tá meio... É, Porque eu tô, tipo, no banheiro. Aqui é o um lugar onde rola o sacrifício, mano. Eu acordo sete horas da manhã, velho. Como eu sofo de manhã para lavar minha cabeça, porque a água aqui não é as, as águas comuns da né, Porque aqui não tem modo de botar água quente. Então, tipo, eu tenho que dar um spum. Tenho que dar um spum. Mas já tô acostumada. Mais ou menos. Todo dia é a mesma coisa. É aqui que Eu surfo todos os dias. Não esqueça de dar o um like. Se inscrever. E tchau.